Ah, eu não sou tão, tão velho, tô 32 aí, mas quando eu comecei a trabalhar aí em 2007, cara, não tinha isso, eu aprendi a ouvir não, eu aprendi a chegar numa empresa a fazer cagada. Eu já contei eu pra ouvir. vocês daquele cara que falou pra mim que eu tinha que pagar pra trabalhar, né? Falou, você contou no um primeiro start? episódio. Não, não, ele não falou, ele gravou isso ele falou Gravou, não off. gravou? Eu não lembro se a gente gravou. Não, acho que ele não, ele falou ele off. Ele falou isso. em off pra gente. É, é então é, conta é, isso, cara. É, foi, foi isso aí. Eu entrei na, na empresa, tinha acabado de formar. Eu entrei, e aí tinha um cara, esses caras antigão de, de empresa, né? 30 anos de empresa, e que ele via esse movimento aí, exatamente o que você está falando. A galera entrava como treininho, ficava um tempinho. Aí tinha um treinamento na Argentina, ia lá, curtia aqui no mês na Argentina, voltar, pedir a conta e ia embora. E o pessoal, aquela coisa assim, não quer muito botar a mão na massa, porque eu sou engenheiro e tal. E esse cara é daqueles que carregava o piano. Então ele já estava pé da vida, já custando. E, e um dia eu tava lá na planta, a gente estava conversando e tal. Ele virou para mim e falou assim, Ah então, mas vocês aí que entrou agora, vocês tinham que pagar para trabalhar aqui. Ela falou, oi? Pô, é, vocês não sabem porra nenhuma? Vocês entram aqui, vocês não sabem nada. Vocês ainda querem receber cinco, pagar para trabalhar. A gente que tá ensinando vocês a trabalhar. Aí é, Toma, muito, aí. Aí é, aí é muito extremista, né? Mas eu entendo o ponto dele. É, do que não, eu... então, mas assim, mas é, é, foi meio com um desabafo que ele fez. Tava muito cansado saco já. cheio. Tava cansado de entrar até em mim, ficar um pouquinho é. embora e já tá. Então, ele desabafou comigo. Aí, cara, muitos anos depois, esse cara pô, ficou meu amigo. Por que, que ele, ele ficou? Porque ele ganhou, eu ganhei a confiança dele, meu pô. Eu não confiança, era só mais né, tendi, Eu tava lá para trabalhar, tava lá para agregar, eu não era um filhinho de papai, eu não tinha preço um de ouro, eu precisava trabalhar. Não, só tem essa. Essa, cara, carinha, essa só, carinha aí de, de que mamãe passava a talquinha no popô. <risos> ah. Pior que não, cara. E, mas é isso, você vai, com, com o tempo você vai conquistando a confiança ah, do cara. mas... assim. Tá tendo um mal agora dos anos atuais. Eu entendi agora. depois. Tá, tá tendo um mal agora dos anos atuais. E não só pra galera mais nova, mas pra todo mundo, que eu sempre falo o padrão que me deixa puto, que é o famoso marketing. Aí você percebe que a galera entra nessa empresa, fica um ano, e vamos pegar um pouco essa molecada, né? Vê que não é aquilo, e começa a usar as empresas de trampolim. Mano, a gente tava tentando entrevistar uma galera, como é difícil. Aí você acha um cara que parece ter o um perfil legal, aí você vai ver o histórico do cara. Seis meses aqui, seis meses ali, seis meses aqui, seis meses ali. Aí a minha gerente, quando vai na entrevista, ela dá uma na lata, quando é o quando pinga-pinga pra tentar trucar o cara. Cara, que você é muito pinga-pinga, né? Tá pingando seis, seis meses, por quê? Hum, aí o cara responde, ela vira e fala, então, vou te falar. Eu tenho trinta e poucos anos de banco, óbvio que eu chutei mais alto aí só pra brincar. Mas até uns vinte e pouco. E eu quero contratar pessoas que vão querer ficar aqui mais vinte anos. Você é essa pessoa? Você vai querer ficar aqui, tipo, um ano só. Queria saber de você. Então, ela põe um pouco na chincha, porque assim. O que, que você quer? Não, de, não faz a pergunta literalmente como eu falei, mas o objetivo é esse. É entender. Cara, frango, você né? tá querendo vir aqui pro banco <risos> para ficar um ano e depois sair e ir lá pra empresa e como coordenador e como gerente sair? Eu vou ser bem sincero. Isso acontece, hein, Sabe que você faz? Sabe o que você faz em empresa grande em um ano? porra nenhuma. E o que eu fico mais puto Por tempo, é, é quem fica um ano na empresa, não faz porra nenhuma, vai lá e sai, entra numa outra como um coordenador, um cargo a mais, depois posta no LinkedIn. Saí com missão cumprida. Dá vontade de falar, missão cumprida o que, ô, fé da puta? Ficou um ano, não fez porra nenhuma, saiu no marketada enganou o cara da outra empresa que tá indo, falando que faz alguma coisa boa, não faz, e ainda depois ainda me posta. E o pior, ai, gente que curte. Ai, realmente, nossa, nossa. Eu, eu falo, eu, eu vou montar um dia o perfil do LinkedIn que é o Elcio Sincero. É todo mundo que eu conhecer que vai lá e faz assim: acabei de tirar a certificação AWS, nossa, legal né? Agora tá na hora de usar, né? Ou ai, acabei de sair da empresa, ai, missão cumprida, novos desafios. É, precisa de novo desafio mesmo, né? Porque nem os que tava aqui, você terminou, né? Sabe, criar um perfil Elcio Sincerão do LinkedIn. Porque o lugar pra <risos> ter gente boa, né? E mesmo assim, você olha pro cara do lado... Cara, eu é cara... gostei disso aí, hein? Gostei nossa, sincerão, aí, hein? porque porra, mano... Gostei, cara. Nossa, eu fico puto. Tem um caso, não sei se eu já contei pra vocês. Uma pessoa conhecida, que foi de sênior a diretor em três anos. Eita porra. Sabe como? Marketing, gogó. E sabe o que, que é o pior? É o que eu falo, que é o marketing compartilhado. Vou dar um exemplo. André, Adriano <risos> e Elcio são três bosta. O que acontece? O Adriano fala que eu sou bom... Eu falo que o André é bom e o André fala que o Adriano é bom. Pronto. Pronto. Tá aí, a quadrilha tô... aí, consegue, não. né, cara? Não, o André é super bom. E aí quem que vai, ter... quem que vai acreditar em mim? Aí o Adriano fala, não, mas o Elcio é super bom. Não, mas quem vai acreditar no Adriano? Ah, o André fala, é super bom. Pronto. Conheci pessoas cara. que foi nessa linha. Vai subindo é de padre. cargo em coisa meteórica, de sênior a diretor em três anos. Na base, porque todo mundo... Ah, ele é super bom, super bom, super bom. Eu te falo. Desses caras que fizeram isso, sabe quem tá no banco hoje? Ninguém. Então, assim, é uma politicagem, sabe? É uma marketada. Igual a gente sempre fala, né, O Marketing é bom. Quando se tem um produto eu, Você sabe bom. que eu, eu, eu gosto, né? não sou do marketing, tá, gente? Mas eu acho uma puta de uma ferramenta. É, mas eu acho eu, necessário. Mas, mas quando não um você tá fazendo o real. Isso. Quando você tá vendendo é você não está vendendo mentira vou, vou né? fazer uma analogia Essa galera que pinga em ping empresa para virar promoção ou é promovida em empresa por causa de marketing não faz vou fazer uma analogia sabe o que esse cara me lembra quando você é na Santa Ifigênia e aí você achava que ia comprar o celular lá por cem reais é quando você abria a, a caixinha tava com a pedra oh, <risos> ou quando oh. a época que tinha Play 3 né Play 2 que era mó moda, se era no Paraguai, você comprava caixa de pedra. É a mesma coisa, você vender Meu um produto um que não existe. De, um videocassete e chegou com pedra do Paraguai. É a analogia foi. que eu faço dessa galera, entendeu? Quem que, Quando você tem só marketing não tem produto, e eu, assim, galera, uma hora, o a seu dia vai cai. chegar. Uma hora, o seu dia vai cai. chegar. Cai. Eu, a por exemplo, eu contrato, eu contrato pessoas para a empresa que eu trabalho hoje. O Adriano até foi um cara que eu contratei. Entrevistamos gente pra caralho. Com a minha... Comigo e com meus pares na entrevista, isso não adianta. Vocês acham que a gente não pega, que a gente não percebe? A gente percebe. Assim, se você já é só marqueteiro, saiba que uma hora a sua casa vai cair. E aí, quando cair, é bom que você tenha feito muito marketing, gente, tenha muita cara. grana. Porque senão você vai se ferrar mesmo. Isso acontece, o... viu, acho O Elcio tá muito ameaçador aí. Eu acho que tá na hora da gente... gente acho que...